Com muitos anúncios devido à Semana de Comic-Con, iniciamos o nosso primeiro Nerd News. Começando com Dungeons and Dragons, tivemos finalmente o deslumbre desse filme que esperamos há muito tempo. Para quem não conhece, o famoso D&D, RPG de mesa que ficou mundialmente conhecido depois de Stranger Things, finalmente ganhou previsão de estreia. O filme provavelmente estreará em março de 2023 e já foi confirmado que contará com os cinco integrantes do Antigo Desenho, que aqui no Brasil ficou conhecido como Caverna do, Dragão. Caverna do Dragão. Partindo para Anéis do Poder, a série que se passa no mesmo universo de Senhor dos Anéis, tivemos finalmente uma prévia do que a Amazon estava escondendo todo esse tempo. A série estreará no dia 2 de setembro no Amazon Prime Video e contará parte da história de Senhor dos Anéis ali no período onde é contado os pontos do livro Silmarillion. E indo para Keanu Reeves tivemos duas confirmações, primeira, John Wick 4, com um trailer extremamente frenético. O filme será lançado dia 24 de março de 2023. A segunda novidade é que o quadrinho Berserker, lançado pelo próprio Keanu Reeves, será finalmente adaptado em forma de anime. Ainda não tem data de estreia, mas pode esperar coisa boa. O quadrinho estará disponível para compra aqui na nossa descrição. Comprando pelo nosso link, você ajuda demais. Indo para os quadrinhos da Image Comics, foi confirmado na Comic Con uma série derivada de The Walking Dead. A série contará com Rick Grimes e Michonne como protagonista. Ainda não se sabe muito sobre essa série, mas logo logo teremos mais informações. Também da Image teremos Paper Gears dia 29 de Julho, se você está vendo esse vídeo quando foi lançado e será na sexta-feira dessa semana. Paper Girls é a adaptação de um quadrinho de mesmo nome onde conta a história de quatro garotas que se deparam com alienígenas e viagem no tempo. Provavelmente muitas pessoas vão querer comparar essa série com Stranger Things, não é à toa, sendo que o quadrinho e a série foram lançadas no mesmo ano, só que tem muitas divergências, assim sendo a série de quadrinhos muito boa e Stranger Things também sendo uma série muito boa, porém ambas são separadas. E se você está vendo esse vídeo, por favor, não faça igual o legado de Júpiter, que muitas pessoas tentaram comparar com The Boys, quando a premissa é completamente diferente. Então, se você for assistir Paper Girls, por favor, desvincule ao máximo de Stranger Things. Também tivemos boas notícias da Maurício de Souza Produções. Alguns dos quadrinhos mais renomados de ultimamente deles vão ganhar adaptação. Alguns deles são Astronauta, que vai ganhar uma série para adultos, ou seja, provavelmente mais 16 ou mais 18, essa série do astronauta promete muito, sendo que o quadrinho não tem um tom muito infantil. sendo assim, você pode esperar uma coisa muito mais interestelar do que, vamos dizer, Buzz Lightyear. Já alfinetei o meu filme que eu achava que ia ser o filme do ano. Outra novidade que me agradou muito foi a adaptação do quadrinho Jeremias Pele Jeremias Pele é um quadrinho que aborda o tema racismo. Sim, racismo é um tema muito delicado, mas esse quadrinho ele aborda esse tema com uma sutileza e uma leveza que não tem como dar errado. Se a série adaptar metade do que o quadrinho é, será excelente. Outras adaptações da Maurício de Souza Produções serão Frangin e Milena, Em Busca da Ciência, A Turma do Penadinho, Chico Bento, O Filme, e Turma da Mônica Jovem. Não temos muitas informações ainda, mas teremos que esperar para saber mais. Agora falando da DC, uma das mais esperadas para a San Diego Comic Com, tivemos algumas confirmações e trailers. Começando por Sandman, que será lançado dia 5 de agosto, tivemos um trailer espetacular. Não é à toa que a Panini relançou toda a saga de Sandman. Se você quiser ler o quadrinho, deixaremos o link para a compra aqui na descrição. Pode não parecer, mas comprando pelo nosso link você ajuda muito o nosso trabalho aqui no YouTube a continuar. Sandman conta a história de Morpheus, a personificação do sonho. A história será contada a partir do momento que Morpheus é invocado, roubado e preso em um casulo. Depois da sua fuga, ele tenta então recuperar os itens que foram roubados e que guardam o gigantesco poder que ele tem. O próximo filme que tivemos um vislumbre foi Adão Negro, que será lançado dia 20 de outubro. Adão Negro com The Rock, nem precisamos falar muito, já foi muito falado ultimamente. E será a nova próxima promessa da DC para consertar o universo cinematográfico dela. Seguido de Shazam 2, Fúria dos Deuses, que será lançado dia 21 de outubro, encerrando aí o ciclo de filmes da DC antes da Discovery. Agora não se sabe se a Discovery vai deixar esses filmes cânones ou se vai tirar eles da linhagem. Lembrando que ainda tem Besouro Azul que será lançado provavelmente ano que vem. Indo para os quadrinhos, tivemos duas confirmações que me deixou de cabelo em pé. Primeiro é que a segunda temporada do quadrinho de Super Shock foi confirmada. A primeira temporada ainda não chegou no Brasil, espero que a panini traga logo, mas ela está muito bem elogiada, inclusive uma das capas até faz menção a Akira. Também tivemos a confirmação do próximo grande evento da DC, Dark Crisis on Infinite Earths, esse evento, também pode ser traduzido como crise sombria nas infinitas terras, se passará logo em seguida de crise nas infinitas terras, fazendo assim uma continuação. Logo, a nova crise da DC tem ligação direta com a primeira grande crise da DC. E isso fica muito curioso. O que vai acontecer com a cronologia? Agora que a Liga da Justiça morreu, será que eles vão deixar os membros da Liga da Justiça realmente mortos? Então, você tem que ler para descobrir. Indo para a Marvel, o que era provavelmente a editora mais esperada de estar na Comic Con, tivemos aí a confirmação de vários títulos que eles pretendem lançar ainda. A lista de filmes é muito grande, então vamos apenas falar filme por filme. Se você quiser, nós podemos fazer um vídeo ou uma live especial falando sobre eles. E o que esperamos dessa fase 5 e 6? Então, se você puder, comente aqui embaixo se você quer uma live ou um vídeo. Ou nenhum dos dois. Começando com os lançamentos de 2023, a fase 5 começa com Homem-Formiga e Vespa quanto Mania, a série Invasão Secreta, o filme Guardiões da Galáxia Volume 3, a série Echo, a segunda temporada da série Loki. Teremos também o filme As Marvels, com a participação da Carol Danvers, a Kamala Khan e a Mônica Rambeau, a série Da Coração de Ferro, o filme Do Blade e a série Agatha, Coven of Chaos. Demolidor Renascido, Capitão América Nova Ordem Mundial e os Thunderbolts. Para os lançamentos sem data, que provavelmente serão lançados em 2025, teremos Quarteto Fantástico, Vingadores Dinastia Kang e Vingadores Guerra Secreta. Encerrando a fase 6, a fase denominada a Saga do Multiverso. Muitos desses títulos ainda podem mudar, então se você ver por aí um nome diferente, Saiba que nenhum título ainda foi traduzido, e estamos traduzindo de maneira literal. Então, se você gosta de Marvel e gosta de DC e quer ver mais sobre elas aqui, por favor, não esqueça de se inscrever no canal. Por hoje, essas são as notícias. Até o próximo vídeo.